Hoje eu vou te ensinar o lanche mais fácil do mundo Vem comigo que essa receita tá imperdível Para isso vamos precisar de massa de pastel Vamos colocar aqui uma fatia de queijo dentro Uma fatia de presunto por cima da de queijo E adicionem tomates picados a gosto, tá? Enrolem essa massa do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui Após é só apertar com os dedos as pontas pra selar a quantidade vocês fazem a gosto, aqui eu vou preparar mais um, então só pra recapitular. Massa, queijo, presunto, tomate e se caso queira também dá pra acrescentar uma oréga na gosto. Em uma forma de alumínio, vamos colocar papel manteiga e após adicionar todos os nossos lanches aqui, façam pequenos cortes com uma faca mesmo, tá? Em cima da massa. Misturei em uma gema e um fio de azeite e depois pincele todas as nossas massas. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixe até dourar. Já que não tem um tempo estimado, fica esperto pra não queimar, hein? Depois de dourar já tá pronto, aqui vocês conferem o resultado, fica muito bom, espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir o vídeo e até a próxima.